Let me in, let me in, yeah <laughs> I'm grateful, oh yes, able, oh yes I'm stable, oh yes, no label, oh yes You know me, I have only the best I'm lonely, but damn, I'm going to I rest I Olá, sejam todos bem-vindos ao do canal. Eu me chamo Fabio e hoje eu trago um pack de transparente para vocês. E caso você não consiga colocar o texto nelas, vou deixar na descrição um link que vai direto o tutorial de como colocar o texto. E também caso você precisa de qualquer tipo de serviço relacionado ao design do seu canal, banners, capas, logo, intros em geral, Vou deixar na descrição, no primeiro link o meu telefone que vai direto para o WhatsApp para você fazer o seu orçamento. E depois da vinheta eu já mostro para vocês como fazer o download das índices disponíveis aqui no canal. Então. Para fazer os downloads aqui disponíveis no canal, é muito simples, você vai estar abrindo a descrição, rolando para baixo e procurando a aba de downloads, vai clicar no seu link desejado, e vai estar esperando carregar, depois que ele abriu aqui vai ser direcionado para o Chrome, aqui você vai esperar carregar os anúncios para não ter nenhum travamento durante os cliques, vai rolar para baixo até o final, e se abrir anúncios assim é só fechar aqui em cima no x e role para baixo até o final e clique em não sou robô selecione o que ele pedir e clique em prosseguir se abrir anúncio é só for fechar a aba que abriu ou voltar Aqui na parte E agora espere carregar 15 segundos mesmo que demore um pouquinho para carregar os 15 segundos, espere que ele carrega, Depende do celular. Depois que carregar, clique em obter link. Se abrir anúncio é só voltar aqui, mas se não abrir seu download já está disponível, só fazer o download. Do you are